Tem que falar de lésbica, tem que falar de gay, tem que falar de travesti, tem que falar de transexual. E sabe que esse governo quer? Quer botar a gente no armário novamente, mas no armário nunca mais, gente. O Brasil é o país mais mata travestis e transexuais em todo o mundo. E mostrar hoje o nosso poder com Hoje aqui em Belo Horizonte está acontecendo a décima nona parada LGBT do orgulho, do nosso orgulho. É uma parada que às vezes as pessoas pensam que é só um carnaval, mas não. É uma luta que a gente está aqui em prol do nosso respeito. Uh, Que a gente possa viver numa sociedade com mais igualdade, mais justiça, mais amor e deixar esse preconceito bobo de lado. A gente vai anotar, e Mundo, arrasa e vem e ela sempre me apoia. É e sem, sem preconceito que, que o amor é muito maior. É Parar de pensar no próprio umbigo e ver que tem pessoas que estão precisando de mais coisas que a, a grande maioria das pessoas. pode avançar conscientizando as pessoas que não estão conscientizadas, se unindo, colocando pessoas que a gente acredita que nos represente de verdade na política real do país. E temos que espalhar a paz e o amor, não é verdade? Que é isso que eu vi. A minha missão nessa terra é essa, trazer a paz e o amor. Somos gays, somos bi, somos trans, somos transgêneros, somos todo mundo!